Volta lá, faz o caminho todo. Volta pra posição base. Aqui. Isso. E faz o caminho todo. Foi. Aí, ó, tem que ser meio... Fica lá, fica lá. O objetivo qual é? mantém o braço esticado. O objetivo é deitar tudo no chão. Uhum. Agora daqui, puxa aqui. Sentiu o abdômen? Uhum. É isso. Agora vai mais longe. E a borda externa do pé no chão. Por quê? Sentiu aqui? Uhum. É isso. Se solta, não sente. Musculatura adutora. Agora volta. Agora sim. Por que esse caminho, né? Por que a questão técnica, esse caminho mecânico Para depois chegar, para a gente conseguir Eu penso isso é, Muito de acordo com uma filosofia de movimento chinesa Que tem uma, da, uma da formação que eu tive também Que é de, é, o caminho por onde passa o movimento É por onde o ti circula, é por onde a energia circula Então, quanto mais eu fizer esse caminho direcionado Consciente, dentro de um fluxo é, que o corpo adquire é, mais essa energia circula e quanto mais essa energia circula mais essa energia é emanável que é a presença sempre né é diferente de, de, de, de tem, existe um caminho né? existe um caminho para onde eu vou as coisas sabe existe um caminho então esse caminho ele não ele não tem uma mecânica Coisa a gente descobrindo. Mas enquanto não tiver isso, é assim, eu... Uh, enfim, eu já perdi o pudor de falar essas coisas, mas eu tenho pavor de dança contemporânea. Porque a dança contemporânea é isso. A dança contemporânea é muito louca, entendeu? Que a gente desce lá. Existe um caminho que é da te... das técnicas de abordagem somática, que ideia a gente derrete, some mesmo. E que é, só que não é dança. Elas são técnicas que estão em muito serviço da dança. E que a gente realmente precisa delas para entender o movimento. É, agora, achar que é só isso. Ou então, o outro oposto que é só... Ah, ah, mais rápido. Ah, ah, ah. Sai meio assim, não sabe nem o que fez. Então, como a gente junta esses dois, né? Como a gente entende esse caminho das coisas para não machucar, para entender realmente por onde passa o movimento, para poder fazer para poder ter presença cênica e para poder sintaria de técnica e virtuosismo. Não no sentido só do tamanho da exuberância, mas no sentido de, da qualidade das conexões que o corpo faz enquanto movimenta. Essa, essa é a ideia da coisa. Por isso que a gente para e pensa no fio de cabelo para aquele lado, que vai fazer tanto fio de cabelo para aquele lado, que daqui a pouco não precisa mais pensar e já começa a pensar a um monte de coisa. É isso. Vamos mais uma, para depois passar para outra. Pensa nisso, então, pensa no movimento. Uhum. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer duas vezes seguidas? Uhum. Lembrando de tudo borda externa do pé no chão, pensando num quadradinho ali. Amanhã a gente vai fazer toda essa aula de novo. Aí ela vai estar tá diferente. Tá? Vamos lá.